Última uma me chama. Se quiser, tem uma vontade, gente. Fazemos também umas residências artísticas que trazemos artistas de todo o Brasil para desenvolver trabalhos específicos. Então, neste caso, para esta residência pensada para fazer esta websérie que chamamos vocês e aí fizemos uma chamada aberta pela internet para escolher um argumento que foi o argumento do Renato Eugênio que é um coteísta de é São Paulo e ele veio para Goiânia ficou durante um mês desenvolvendo o roteiro e depois fizemos outra chamada mais para artistas convidados na, na nossa rede e escolhemos o Ricardo Palmieri também de é São Paulo que ele vai ser o diretor, editor e todas as Basicamente, a gente vai selecionar a pessoas para trabalhar nessa, nesse projeto, nessa websérie, né? essa websérie. ela tem a, a nossa previsão é que ela tenha sete capítulos. O primeiro argumento foi duas pessoas em, em pontos diferentes de Goiânia, elas é quem elas são, o que elas fazem e elas precisam se encontrar em sete dias. Isso foi o que eu recebi para poder criar o argumento. O argumento foi criado em cima de duas pessoas. O Jorge Lucas e a Ana, eles foram, eles foram abandonados, a Ana com 5 anos de idade, o Jorge muito bebê. Eles foram abandonados por aqui, é, nessa, o Jorge na, em Palmas e a, a Ana aqui em Goiânia. Está querendo impregnar nessa nessa série uma linguagem muito experimental, tanto uma linguagem cinematográfica quanto uma linguagem de corpo mesmo, vamos dizer assim, né? uma linguagem de interpretação. É... Então, só reforçando mais uma vez, o que a gente está buscando aqui não são é, exímias técnicas de interpretação, exímias técnicas de corpo, não é isso que a gente está buscando. O que a gente está buscando aqui são pessoas que consigam, que, claro que se tivesse esse arcabouço por trás é muito legal ter esse tipo de conhecimento, mas que, o que a gente está procurando é uma dosagem entre esse tipo de técnica e o, uma naturalidade, uma espontaneidade. Na verdade o que a gente tem é um desenho, é um desenho de 50% de cada personagem. A gente espera que os outros 50% dos personagens estejam impregnados por um de vocês, por alguns de vocês. A gente não quer que vocês se enfiem no personagem, a gente quer pegar um pouco da biografia de vocês, do, do, do corpo de vocês, e, e, e, e identificar isso nos personagens. Que é uma linguagem que a gente quer explorar na série, essa coisa mais... Pode ficar aí mesmo? Ah, ah muito bem lembrado.